Fala campeão, tudo bem? Aqui é o Ricardo rikoski nós estamos numa sequência de 12 vídeos falando sobre as coisas que fazem você perder tempo. Hoje já é o nosso sétimo vídeo, se você não acompanhou nenhum dos seis vídeos anteriores os links para os vídeos estão aqui embaixo na descrição deste vídeo para você poder acompanhar e ver tudo o que já aconteceu até então. Para a gente falar hoje do nosso sétimo vídeo, qual vai ser o assunto? O assunto hoje é falar sobre reclamar na bota. Reclamar! Oh meu Deus do céu! Ah, não adianta nada! Quantas vezes você convive com pessoas que reclamam, reclamam, reclamam, reclamam o dia inteiro? Você gosta de estar perto de pessoas assim? Sim ou não? De verdade? Claro que não, não é? Agora imagina essa a pessoa que reclama é você, não as outras pessoas. Ah, aí, te peguei agora, né? Então, o que que estava acontecendo? Reclamar da vida não adianta nada, se você está insatisfeito com o andar da carruagem, como que as coisas estão acontecendo para você, você precisa mudar, é simples assim, é interromper esse padrão, é sair dessa bagunça que está acontecendo aí na sua mente que você só está enxergando o lado ruim das coisas e não consegue ver nada bom. E como que a gente percebe pessoas que ficam reclamando o dia inteiro? É super fácil, elas reclamam, pessoas rabugentas. elas não conseguem ver nada de positivo. Tudo o que você apresentar para elas, logo vem algum pensamento negativo. Ok, vamos fazer uma viagem, Ih, mas tem que verificar, vai furar o pneu do carro, se você não tiver certeza do step, cara, fica esperto. Ou, você simplesmente, olha, eu vou tentar agora visitar uma empresa, ah, já fui lá 30 vezes, você não vai conseguir nada mesmo? Então são pessoas que reclamam o tempo todo e são extremamente pessimistas. O que você precisa entender é que nós podemos trazer pensamentos positivos para aquilo que a gente quer fazer de que maneira que a gente pode fazer isso? De que maneira a gente pode trazer positividade? Trazer positividade para os nossos problemas não quer dizer ignorar os problemas ou fazer de conta que eles não existem. Simplesmente a gente vai dar uma outra abordagem para os nossos problemas. Primeiramente, eu preciso imaginar como que seria o meu problema se ele estivesse resolvido. Eu entendi que o meu problema está resolvido, ótimo. Então, segundo passo é, o que que eu fiz? para resolver aquele problema. Quais foram os passos que eu fiz para isso? Eu começo a notar as coisas que foram diferentes. Esse é o terceiro item. Que eu, quais são as coisas que aconteceram diferentes que eu não vinha fazendo até então? O que, que eu comecei a fazer de diferente a partir de agora? E eu começo a reavaliar as coisas que eu estava fazendo. Então, quando eu começo a pensar de uma maneira mais positiva, é eu, ao invés de perguntar, por que, que isso deu errado? Eu pergunto, o que eu preciso fazer de diferente a partir de hoje, para que as coisas sejam da maneira que eu gostaria que elas fossem. Se você entende, ah, mas por que, que ele não compra de mim? Não. O que eu preciso fazer diferente para que ele comece a comprar de mim? Ah, por que, que eu só tiro nota baixa? Uh -uh. Porque, ou o que, que eu preciso fazer, melhor, esquece o porquê, Corta, z, z, z, elimina. o que eu preciso fazer de diferente a partir de agora para que as minhas notas sejam melhores. Toda vez que eu abro uma pergunta com o porquê, eu estou abrindo espaço para justificativas. E quando eu quero parar de fazer alguma coisa, quando eu quero parar de ter problemas, de pensar em alguma coisa, de entrar em ação, eu não preciso de justificativa, eu preciso do como, eu preciso do o que, eu preciso do método, eu preciso entender de que maneira que eu vou começar a me portar diferente para eu ter os resultados que eu preciso ter. Para te ajudar um pouquinho mais nesse entendimento, eu deixei aí embaixo uma descrição disso que eu acabei de falar, quais são os passos para você atrair mais positividade para a sua vida. Se você quiser, baixe o PDF, ali você consegue estudar mais um pouquinho e gerar um aprendizado até o nosso próximo vídeo. Se você quer se envolver, está ali no canal. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, dá um joinha nele, compartilha com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!